Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, começar a se conectar, compulsar um do teu coração. Como é que está a sua respiração? Como é que seu corpo se encontra? Qual é a verdade que está escondida sobre você mesmo? Sobre tudo o que você vem passando, sobre tudo o que você deixa de ver, ou sobre tudo o que você escolhe ver, ou sobre tudo o que você escolhe ser. Começa a sentir esse ar entrando e saindo, acalmando todo o seu corpo. Eu quero agradecer a fonte criadora, pulsa no meu coração e pulsa no coração de todos vocês. É uma imensa alegria voltar a sentir o sopro de Deus no meu coração. É uma imensa alegria voltar a ter minimamente consciência. É uma imensa alegria. Eu começo a ver agora, neste instante, uma guarda sem feita de anjos e arcanjos, sustentando um portal. E aqui, nesse momento, nós estamos nos elevando, não só com os nossos irmãos, anjos e arcanjos, mas os nossos irmãos mestres ascensos, os nossos irmãos estelares, tantos seres que estão aqui nos ajudando a caminhar com as próprias pernas no amor, a caminhar em verdade mudando as nossas atitudes dia após dia, nos encorajando, independentemente do que aconteça ou do que a gente enxergue, a caminhar na luz. É assim que é. Então todos nós estamos sendo envolvidos por essas luzes. Tem luz para Só deixa chegar em seus corpos. Assumindo tudo o que vocês são. Não negando nenhuma faculdade que você já foi ou escolheu ser. Mas se integrando nessa luz. Nessa verdade. Respire profundamente. Que essa reunião esteja completamente envolvida por esta luz. Por essa guarda que a comunicação seja 100% limpa, verdadeira e que traga daquilo que nós precisamos para continuar a nossa jornada aqui como humanos temporariamente. Eu agradeço a guarda, eu agradeço a fonte e eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui fazendo a sua própria luz brilhar. Respirem profundamente. Assim é e assim estamos, abrindo os trabalhos. Quero fazer algumas perguntas antes da gente começar as comunicações. Para não só eu falar aqui, que não é esse o intento, nunca. Como é que vocês. Verdadeiramente estão hoje? Alguém quer responder? Sinceramente. Oi, Mara. Oi, é. Tudo bem, FaLinda? Todo tempo, né? Que você. <risos> Tudo bem também. Hoje eu estou cansada. Tô bem cansada. Bem, bem, bem mesmo, assim. Sabe, com um montão de coisas a fazer, eu tô bem no 3D, bem, então é muito bom poder estar tá aqui nesse momento, parar um pouquinho e poder estar tá aqui. Fico muito feliz de ouvir isso. Sabe, sabe, hoje eu tava saindo correndo para levar minha filha para natação, não para o balé. É. Hoje é dia de balé e aí eu olhei para o espelho olhei para minha cara eu falei cara eu tô acabada eu tô muito cansada Nossa, eu tô podre eu comecei a ir, tô podre o <risos> que, que tá acontecendo comigo aí veio assim a minha intuição abriu falou é e você acha que ser humano é ser como eles falaram, olha o mundo como tá, olha as tarefas que vocês se colocam a fazer, veja o tempo correr tão disparado, é errado tá cansado? Ou você pode assumir que tá cansado e se recuperar rapidamente, sendo sincera com seu cansaço. Aí eu respirei, aí eles falaram, isso é amor. Aí eu falei, e, mas e a questão de terceira dimensão, quinta? Eles falaram, vocês acham que trazendo a quinta consciência vocês não vão trazer esse amor de recuperação mais instantânea? Eu falei, não é que é. E aí, sustentei naquilo, fui no balé. Quando eu estava chegando em casa, meu olho estava piscando. Eu estava muito cansada, muito, muito. Uma dor forte no pescoço. Aí eu peguei um adaptador lá de físico, que eu coloco que ele tira as dores, é maravilhoso. Enfiei o negócio... Aí eu falei, filha, eu preciso de 15 minutos antes de preparar o almoço para você. Aí fechei a casa toda e tal, ela estava nem em segurança. Aí eu fui me entregando e só vinha. Se entrega para esta verdade, não negue o seu cansaço. Seja mais franca consigo mesma neste momento, que esta é a maior prova de amor. Não negar o que você precisa neste momento. Descansar, largue tudo. Fecha os olhos e se entrega. Aí eu comecei a ver um monte de gente mexendo em mim, né? Fui deslocada, já para outro lugar e fiquei ali. E aí um olho olhando ali e o outro olho lá. Falei, nossa! Ah. Gente, quando eu voltei, eu voltei depois de 20 minutinhos, assim, consciente de como ali se estava. Voltei, aí veio, vai mais devagar, se amando, porque vai ter o dia que você vai estar tá cansada, e não tá errado. Vai ter o dia que você vai estar um pouco triste e não vai estar errado. Agora mesmo eu atendi uma pessoa que falou, "Mar, você está bem? Você tá? Ela perguntou muito. Fofa, <risos> ela é linda. Eu falei, mas por que que você acha que eu não estou bem? Ela, estou te achando triste. Eu falei, é porque eu sempre estou sorrindo. né?". E se eu realmente estou me sentindo um pouco triste com as coisas que eu estou vendo? Eu não posso. É errado. Ela falou, é mesmo. Eu falei, eu não tô sendo honesta. Com o que tá dentro do meu coração, isso não é iluminação. Eu não tô ferindo ninguém. E eu também não tô demonstrando forçadamente uma felicidade que não é verdadeira. Eu só demonstro quando é sincero. E, gente, tudo bem tá cansado. Tudo bem chorar tudo bem fala não gostei daquilo Eu queria tanto que fosse diferente Qual é o problema e é isso que o sananda tá tá, assim, tá tá forte no meu peito esse é o momento que vocês precisam mais se amar como nunca e se tá difícil de amar o próximo pelo menos vocês mesmos já tá bom ele está falando aqui mas você com você mesmo realmente. E aí ele quer trazer uma explicação muito importante aqui para nós. Que ele está captando por que, que é tão difícil, por que, que é tão difícil, por, que, que, é tão difícil, por que, que é tão difícil. Dá um sinal da regeneração, por que, que vocês não aparecem logo, por que, que não vem logo essas naves e fica brincando de luzinha. Que saco, né? Uhum. <risos> aí ele está falando assim. Uhum. Beijo. Uhum. Nós enviamos o chamado. Suas almas solicitando por vocês. Já faz tempo isso, né? Mas a gente começou a querer ouvir um pouco em 2012 e ficou bem forte na pandemia. Hum? E muita gente ouviu. Muita gente integrou o eu sou. Mas ele tá me explicando, e, gente, não é para desanimar, é para a gente ficar firme, tá? Só para entender. Uh, do lugar onde a gente se encontre e do que nós somos. A gente a gente vai acordar para que somos. Por isso que está ainda daquela uh, tá coisa que você fala, nossa, eu estou bem um dia, outro dia, meu Deus do céu, eu tô me arrastando no chão. Por quê? Não. Ele é falou verdade. que esse saber, ele está permeando essa espiritualidade, essa herança divina, ele está permeando o mental. É por isso que o mental duvida, ai meu Deus, o que, que é isso, o que, que é esse troço, não tô acostumado, que loucura. né? Então a gente ainda está fazendo toda uma reprogramação mental. E aí passa depois para o emocional, que é o que está acontecendo bem forte na política. Né? Ele fala que são duas vias, a gente ouviu a nossa alma e o nosso mental e o nosso emocional tá está sendo envolvido por essas reprogramações e essas cristalizações bem fortes o no nosso eu, o retorno a quem nós somos de verdade. E ele falou que a grande massa, pelo menos 75%, ainda só está no mental. Um outro percentual não ouviu o chamado da alma, então nem no mental está. E um outro percentual muito mínimo está no emocional, reprogramando esse emocional, porque está criando um alinhamento, é como se a nossa alma voltasse a viver inteira no nosso corpo. Entende? Assim, ah, tô consciente, uau, que legal, que gostoso. Aí depois vem a parte física. Não tem uma regra, mas ele, é, ele tem falado, essas repetições, como já mencionado uma outra vez, ela vai abraçando todas as memórias do teu eu, das suas partes setorizadas. Por isso que leva tempo, por isso que parece que a gente não tá chegando em lugar nenhum, entendia que parece que chegou porque é esse trabalho mesmo. E, e aí ele fala, o percentual da parte física se conta na palma das mãos quem está passando. Então, assim, exige muito empenho de ser honesto com o que sente e de, principalmente, agir. Ele está falando, é, é agir nesta sinceridade, não com o intento de ferir alguém e nem a si mesmo. Aliás, isso é sério que tá vindo aqui. Não só através deles, é, dele, o, os arcanjos também estão aqui se manifestando muito forte. Na Terra, a regeneração que já começou vai ser inadmissível se fazer mal e fazer mal para outros Vocês falam, mas o que é mal? Que o Criador fala o mal, não existe. Não entra Nessa linha de raciocínio, porque não é uma linha de raciocínio que crime traz. Não é isso. Ele traz opções de escolha que as pessoas têm de viver as suas aventuras. Nós estamos trazendo uma aventura de consciência no amor. tá Então, eles falam, não vai ser admissível no planeta regeneração se causar algum tipo de, de contundência e nem ao próximo, então todos esses registros que estão no nosso espiritual, mental, emocional e físico vai ser revelado, e é o que está acontecendo desde 2012 até agora, e não vai parar, vai ficar mais forte porque precisa, a gente precisa ver de uma vez por todas, e aí vendo, fala, opa, isso não faz sentido Puts, não, nossa, não é legal isso, né? Não quero. E aí, ao menos, escolher para si. De nenhuma forma, enquanto, para ninguém. Porque isso também é uma forma de escorraçar o outro. Cada um no seu tempo. Mas só o fato da gente sustentar essa verdade, escolhendo não se fazer mal e se cuidar, como o yin, yang, equilíbrio, caminho do meio real, não é tentando ser frufru, é, tenta... é sendo você, eu preciso segurar na minha mão, eu tô comigo, força, é aterrar a espiritualidade, é essa a verdade, mas tudo tá vindo à tona e os campos estão, se torna... estão ficando à mostra bem forte porque é necessário que essa telepatia, essa paranormalidade, essa habilidade do sexto sentido que a gente tem, ela vai voltar com tudo. E no primeiro momento, gente, eu, não, eu jamais posso mentir para vocês. Dá muito medo e tristeza de ver o quanto as pessoas não têm consciência, do quanto elas se fazem mal inconscientemente e os próprios parentes ou amigos com uma crítica, só para concluir aqui, que eu vi que tem já mãozinhas, tava passando na rua, e um rapaz bonito, comprido, passou, e rápido eu vi que ele tinha uma alma muito feminina, rápido, e, e vi que ele ele gostava de meninos, e tudo bem, eu falei, nossa, que menino lindo, que sorte desses meninos, né, que menino lindo. Quando ele passou por mim, o campo dele falou comigo, e eu vi o pai dele xingando ele, eu vi a consciência mental do pai obsediando o próprio filho, não aceitando quem ele é e deixando ele com uma ferida desse tamanho. Ah, vi algumas pessoas na sociedade também discriminando ele. E aí, na hora, que aquele pensamento veio igual uma rajada, eu... só que como eu tô antenada, eu falei, putz, nada a ver, eu quero o melhor para ele, eu não penso assim. Aí eu vi que era o campo dele e eu comecei a transmutar e validei ele um pouco mentalmente que você seja feliz que você realize todos os seus sonhos saia dessas chagas dessas marcas, caso você escolha porque você não precisa aceitar que as pessoas te penalizem você precisa aceitar quem você é por isso que você dá vazão para as pessoas entrarem no teu campo né? porque quando você se aceita como você é, ninguém entra no teu campo você não deixa porque você sabe da sua história você sabe do seu valor e aí transmutei isso aí porque não era o meu pensamento. Então, gente, a gente fala de diversão, alegria, tudo isso é delicioso, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa antiga energia, porque agora vai ser insustentável. Vai mostrar no mesmo dia qualquer paulada estilingada, crítica ou desamor por você. O teu próprio corpo vai gritar, não! Me ama as células da... Uma querida, a Vívia, atendi esses dias. Ela falou assim, Marisa, eu fui observar as minhas células, elas estavam com medo de mim. Porque eu me fiz muito mal por muitos anos. Não está na hora da gente ficar em comunhão com as nossas células. Então, ver dessa forma não é uma forma pessimista, muito pelo contrário. É uma forma realista para gente se acender logo nesse lugar que já existe, que é a mais pura lucidez, em amor, em carinho, em afeto, mas com muita força. Bom, deixou a Sandra. Pode falar, Sandroca. Oi, Marise. Tudo bem? Tudo bem? É, faz tempo, né? <risos> É, eu tenho uma per... na verdade uma pergunta é uma pergunta né é, eu vi o pessoal falando de cansaço mas eu ando convivendo bem até com o cansaço okay. mas o que eu não tá difícil para mim conviver é... é não digo não sei, não sei como vou colocar, mas o medo, por exemplo, sabe? Uhum. É, o medo, assim, não sei, a dúvida de, tipo, será que eu tô em cima do muro, não ajudando quem está próximo a abrir a consciência deles? Mas, ao mesmo tempo, hoje mesmo, eu tive umas crises dessas que tá, é, eu ando me sentindo chata, sabe? Por ter que, às vezes, ficar tentando colocar na cabeça, por exemplo, do meu esposo dos meus filhos, mas ao mesmo tempo eu tenho medo deles não abrirem a mente deles e sofrerem mais do que já sofreram até hoje. E aí eu fico nessa dúvida, mas eu sei que tem que cuidar de mim, mas é... ah, me ajuda muito me observar a escrever. Eu escrevo, porque mentalmente eu, não, eu tenho um, um pensamento muito acelerado, então às vezes eu não consigo pôr em ordem. Então eu escrevo. E aí eu escrevendo hoje me veio na mente, eu mas eu não tô cuidando de mim, tá difícil cuidar de mim, como que eu vou abrir é. a mente do, do, do próximo? Mas ao mesmo tempo você vê, meu, meu marido tá num, tá num momento emocional conturbado, reclamando muito no trabalho e tal, e eu fico tentando ver por luz na mente dele, mas aí eu fico pensando, mas eu não tô conseguindo cuidar de mim, meu Deus, como que eu vou conseguir abrir a mente do meu marido e ao mesmo tempo vem o medo do, desse mundo dos filhos, né, que meus filhos são pequenos, e aí como que eu faço? É, é, é complicado, a gente se sente em cima do, mas fala, mas fala que eu não posso ficar em cima do muro, mas ao mesmo tempo como que eu vou ajudá la <risos> na expansão? Ó, oh, é complicado. Deixa, vamos lá. A gente não ajuda ninguém na expansão de consciência. É a própria pessoa que escolhe. Sempre foi assim em toda a história universal. A própria pessoa, o espírito, numa forma mais elevada ali, uma consciência um pouco mais elevada, começa a trazer essas informações. Aí o próprio corpo humano começa a querer fazer alguma mudança, de diversas formas, como a gente fala nos vídeos. Cada um tem um jeito né, de demonstrar carinho, humildade, compartilhamento, fraternidade, não necessariamente nessa via de estudo que a gente está fazendo hoje. Isso é muito importante. né? Nós não somos melhores de nenhuma maneira só porque a gente está escolhendo isso. Tem muitas outras maneiras de manifestar a espiritualidade. De fraternidade, mas vamos chegar nesse ponto. Eles falam assim: toda vez que a gente tenta, por causa de medo de não querer que o outro sofra, ajudar, a gente tá indo contra. Gente, eu posso pedir para vocês desligarem o, o áudio, por favor? Que a mamãe não consegue desligar aqui. Se eu tivesse com o meu computador, agora que ele ligou danado <risos> ó vamos lá como que você faz? eu vou ajudar porque eu tenho medo mas eu falo que eu confio na luz ou no que eu tô enxergando você entende que a gente tem uma duplicidade aqui? porque eu ajudo porque eu confio ou eu ajudo porque eu tenho medo, porque eu não quero que eles sofram, sendo que na expansão de consciência, a gente sabe que esses sofrimentos são escolhas da alma para poder chegar nela mesma. Então, claro que a gente deseja o melhor para todos, mas cada um vai chegar no seu tempo. Não adianta. Ó, eu tentei carregar um monte de gente nas costas. Eu fiz errado, eu tinha uma coisa de ser salvadora. Eu não caminho, não sou salvadora de ninguém, não dá, eu fiquei doente na época, e foi sério, e aí os mentores falaram, filha, é, você não vai salvar ninguém, mas você pode só contar a sua experiência e quem ressonar e encontrar o próprio caminho, tá ótimo, e você deixa solta, porque não é karma, teu, resolva o teu karma e siga em frente, e quem escolher receber ajuda, vai te pedir ajuda. E aí você vai estar tá lá, mas quem vai escolher ser ajudado é a própria pessoa. Sempre é um, é cada um por si, se salvando. Eu sei que parece ser meio frio isso. Mas se não fosse dessa maneira, como seriam os seres evoluídos, ou os mais lúcidos? Por que, que eles não se misturam com a gente aqui? Por que, que eles não materializam aqui agora? eles não agem dessa forma também, eles não estão se protegendo em esferas mais elevadas porque a nossa consciência é muito tóxica e tem muitos seres uh, que estão trabalhando aqui, ajudando a gente nesse processo de regeneração, que eles se alimentavam de uma outra maneira, que a gente chama de chi e pranayama, e eles começaram a se alimentar de outras composições mais densas, de tão denso que é o nosso planeta. Então, assim, eles têm consciência de... É igual aquela pessoa que você sabe que vai mandar um áudio, que você fala, ai, ela vai mandar um áudio terrível. E a gente vai lá e escuta o veneno e toma do veneno. Ao invés de só deletar o áudio falar, e mandar, oh, eu te amo, Deus te abençoe. Eles sabem se proteger. Então, assim, quando a gente se envolve na preocupação, a gente continua na ilusão, entende, Sandra? Se eu continuo com medo, então eu não confio em Deus. Não, mas eu confio, peraí. A gente precisa analisar esse percentual. Ainda, essa confiança, como lindamente o Sananda trouxe aqui, é, ela ainda está sendo desenvolvida. A gente ainda está comprando essa ideia de que Deus realmente existe. E, e todo esse total, ele está abraçando o nosso corpo. E ele leva um tempinho. Mas a gente precisa praticar Pra esse total, então não se preocupe com as escolhas do teu marido, de filho. escolha deles, eles escolheram viver essa experiência. Eles falam só ame e aceite eles do jeito que eles são. Porque o seu caminho não quer dizer que é melhor referente às escolhas do outro. De repente o outro precisa fazer aquelas escolhas porque é pertinente para o espírito dele. Aquela vibração, aquilo que tá dentro precisa vir à tona. E aí volta no começo daqui, uh, da conversa que a gente fez. Ah, se um dia tá triste, tá estressado, sabe que a pessoa não tá manifestando alguma coisa que precisa? Por que, que a gente julga já achando que tem alguma coisa errada? Eu já tive vários amigos que eu entrei em live, eu tava cansado, ah, você não tá bem, né? Eu falei, e daí? Eu tô comigo, eu me amo. <risos> então, assim, é, é ser sensato. Não precisa se preocupar, porque a preocupação está muito distante de quem você é. Está muito distante desse trabalho do eu sou. Se eu sou, por que, que eu me preocupo? Ué, se eu estou criando tudo. Ué, por que, que eu criei essa família que me deixa preocupada? Será que essa preocupação é relacionada a eles mesmos? Ou essa preocupação já existia dentro de mim para mostrar que eu não confio tanto em Deus assim? Só pensa nisso com carinho. Que reflexão nessa <risos> coisa linda. Te amo, vai dar tudo certo, mulher. Se cuida. Você se cuidando, você eleva a egrégora da sua casa. E as pessoas, tem marido, se troca DNA, você beija na boca, você tem elas. Ele vai receber essas informações, mas da maneira dele. E filhos, a mesma coisa. Mas a gente tem que soltar. que cada um tem a sua forma de verbalizar, sentir e agir tá bom? Quem mais quer falar? Quem mais gostaria de falar? Tô vendo, deixa eu ver aqui, a Sandra, so... a Aldra, primeiro a Aldra. <risos> Pode falar, Aldra, você tá aí? Oi, Oi, amor, tudo bem? Eu tô de máscara porque eu não me peguei, de minhas dentes saíram. e as Mas você vai. É Mas você vai arrumar tudo. Você queria, você queria é. falar aqui com a gente? É. Como? Então meu bem. É o seguinte. É. Eu aceitei eu, eu... isso, aprendizado, de, de, de, de, de, de escolher aonde a gente está né? Então, de, de... eu estou sempre falando, não, não é acentei isso, eu quero dar uma realidade Aldra, eu preciso, eu preciso te pedir mil desculpas, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu não sei se é o meu fone. Deixa eu aumentar mais. Você consegue falar? Você fala um pouquinho mais próximo? Isso, tira o vídeo, melhor. Tirei a máscara. Desculpa, tá linda. Imagina, eu te peço Olha, é... você ouviu alguma coisa? Eu, não, eu não ouvi. Oh, é o seguinte. Eu tô, eu tô nesse exercício é, de, de escolher a mulher, de escolher o amor, né, tentar amar todos, mas às vezes eu, eu sou reativa. Minha família é reativa. Uhum. Eu, já fiz, porque eu já fiz uma retrocoginação espontânea há, há uns 20 anos atrás, é, porque eu estava a depressão profunda e ouvindo toda. É, e eu, eu falava que pessoas estranhas para mim. E aí eu fui e me mostrar que eu tinha. E de uma forma bem. bem... Porque elas me, queriam me matar e me, me roubar. Me, eu, eu dava trabalho para todo mundo e eles queriam. Né? É aquela coisa 3D, né? Tá conseguindo ouvir? Agora aí, eu estou eu, é, eu passei... Eu achei que eu já tinha me livrado da culpa, porque né, eu entendi que eu tava, então, é, numa oportunidade de resgate, né? Já vi outras encarnações também, assim, e algumas coisas que eu tava ainda assim resgatando. É, é, e agora eu quero eu quero me dar bem com a minha família né? e é, eu tento sempre é, fazer DR né? vamos, vamos nos entender elas nunca querem, todas me zonas e elas só veem a sombra em mim elas acham que eu não sou amor elas hum. acham que eu sou elas e elas acham que elas não tem sombra e, e é sempre assim elas todas fazem com o Hoje tá todo mundo lá no apartamento da minha irmã e eu, eu fico aqui. Eu cuido da minha mãe dia sim, dia não. E eu, eu tô... uma mensagem uma tá na... mensagem... É... Saia da, da, da noite, né? Então eu comecei a lembrar que eu sou amor. Isso, coisa linda, maravilhosa, Aldra. Obrigada por compartilhar eu isso sei, que eu você sinto, falou. Eu, eu sinto medo. Eu vi minha mãe sendo astral, sendo torturada. Aí eu, depois eu falei assim, é mentira, é mentira, é mentira. Nós somos amor, nós somos e eu eu, eu ao mesmo tempo eu queria eu queria salvar ela também mas você vai não eu é que já torturei ela Essa tudo desculpa imagina imagina Aldra vamos lá é, eu sei que seria mais fácil a gente viver numa outra configuração né? é, mas o que que a gente pode fazer primeiro a gente precisa parar de tentar provar externamente, falando, ou qualquer coisa assim. É, é, é Essa é uma chave mestra, que eu te falo assim, pela pela mínima experiência, eu falo mínima porque a gente não para de aprender tão um santo dia, né? Eu percebi que tem coisas que a gente não vai realmente colocar na cabeça do outro, é igual o outro contexto que eu tava falando com a Sandra aqui, mas tem uma coisa que muda muito, tem uma coisa assim que vai te deixar bem, feliz com você mesmo, é realmente se amando, porque assim, pelo, o que eu tô vendo na composição da família, eu sei que parece óbvio isso, mas olha só, ninguém além de você vai poder oferecer tudo que você precisa essa é a grande verdade, você pode ter um monte de família você pode estar lotado de primo, irmão, parará mas se você não tiver com você você vai se sentir muito sozinho e se você ficar tentando provar, sempre é um sinal isso porque se elas te atacam nessa maneira que, que te afeta é porque dentro de você, em partes, talvez veja se ressoa. Você não acredite que você seja esse amor. Talvez uma parte sua se condena ainda de um passado, de alguma coisa que você fez nessa existência ou em outras. Então a gente tem um recôndito punitivo. Todos nós, tá, gente. Eu não estou falando só só para Alder aqui. Todos nós. Foi então, olegu. Por isso que eu falo, gente. Só, só desliga o microfone, por favor. A próxima vez vou fazer aqui, ó. Vou até entrar aqui para ver se eu consigo. Eu sei que tá todo mundo. ô Tatiana. É meu. Você pode desligar seu microfone, por favor. Obrigada, meu amor. Desculpa, tá? É, ó. Eu vou até entrar aqui para eu não, não ficar aqui falando. Vou ver se eu entro no computador, mas Aldra, voltando a você, começa a tentar parar de se condenar, parar de, ai, nossa, eu tenho uma reatividade, nossa, eu tenho isso, o que é amor? A gente acha que amor é ser um santo ou aceitar qualquer coisa? Primeiro, quem se ama não vai deixar ninguém te desrespeitar, porque a tua própria energia vai estar tá vibrando nesse respeito tão maravilhoso. E aí você não deixa, mesmo que você tenha que falar um pouquinho mais duro. Aonde está a gentileza em, em ser a sua parceira na hora que você é reativa de respirar? Calma, Aldra, a gente está em alinhamento, nós estamos em construção, pera lá... Calma, respira, amiga, respira. Sabe? De trazer essa, essa leveza um pouquinho, porque faz parte do show. A gente ainda está começando um alinhamento. Nós compramos a ideia só agora. Então, você entende o trabalhão todo que a gente vai fazer? E, de novo, eu não estou falando com intento de desânimo, é só para acalmar vocês, para dar uma lucidez. Já, por isso que é tão ardiloso. <risos> porque. É só agora que tá voltando essa verdade em luz, essa verdade em ascensão, mas não no conceito de amor humano que a gente insiste em ter. Ah, amor é todo mundo que fala fofinho, é nada. Opa, eu já amei xingando alguém, já, porque mereceu. Beleza, foi, foi mal criado. Bem, sim, sim, sim, sim. Mas eu não queria de nenhuma maneira magoar a pessoa, muito pelo contrário. Uhum, a intenção uhum. energética era de honestidade, tá? Então, pensa nisso com carinho, Aldra, começa a não se penalizar, de nenhuma maneira, fala assim, Aldra, eu te perdoo, eu perdoo por tudo que você fez no passado, eu realmente te perdoo, Para mim faz sentido essa palavra perdão, então eu te perdoo de tudo e eu, a partir de agora, vou começar a confiar em você, eu, a gente vai começar a crescer em amor, mas não num amor conceitual na versão ignorante que os humanos criaram, mas numa versão em Deus. Todos os dias que volta de novo no começo da conversa, não foi à toa que veio. Sendo honesto com a sua configuração de ser. Né? Porque se você for amor do seu jeitinho, você não vai ser um conceito, você vai ser um sol. E cada um tem ah, o seu brilho peculiar, tem a sua coloração. Ninguém tem a mesma cor que o outro. Vocês sabiam disso? Cada um tem a sua própria assinatura universal. Mas para a gente acessar essa assinatura, a gente precisa começar a ser honesto com o nosso processo. Se eu for uma carrasca comigo, o que, que eu vou ressoar no meu campo? E como as pessoas à minha volta vão reagir? Agora, se eu for minha amiga será que se eu entrar no embate eu vou ficar tão mexida? não fica, isso eu te garanto tá? te amo obrigada, foi lindo que você trouxe aqui, vai servir de exemplo para muitas pessoas que eu tô captando aqui viu? você é maravilhosa linda, você é amor? sim, eu sei que eu sou amor e eu amo você, você. é maravilhosa obrigada eu queria te dar um abraço agora eu queria fazer muito com você, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou te atender igual, gata. Me chama que a gente marca. Comigo não tem essa, não. não você não ia te falar, Ei, que eu tenho uma contribuição. Se a pessoa não puder, eu atendo. Eu atendo um monte de gente que não tem. Aí eu ajudo a pessoa, aí trabalhar essa escassez para ela lembrar que ela pode, mas não para me pagar, para ela viver feliz. Ela. Um beijo maravilhosa. Tô aqui. Se é amor, sim. Diga tudo, beijo. Linda. Agora sim, a Sandra Souza aqui tão distraída que eu esqueci de baixar minha mão, mas enfim, eu estava aqui, eu já tinha até perdido um pouco do que, que eu ia falar, mas enfim, chegou, eu vou só falar uma coisinha que eu achei que pode ser contribuição de tudo que veio, é de que a gente ainda fica querendo é, é, é, estar num outro lugar mais avançado é. e, ao mesmo tempo... <risos> trazer as pessoas juntos, né, como se a gente tivesse obrigação e carregar, eu já fui muito dessa, não tô aprendendo a não ser, mas enfim, todos somos assim. então, as pessoas que a gente mais quer, né, a família, os filhos, enfim, e, e eu, eu tenho trabalhado muito isso e eu fico, é, um exercício que eu faço é lembrar de quem eu era 10 anos atrás, né, e se eu, ou até antes, enfim, e se eu hoje, com todas as coisas que eu estou buscando aprendendo estando aqui com vocês inclusive se eu olhasse para aquela outra pessoa que não tinha zero de noção de tudo isso aqui né é, eu teria eu estaria talvez desesperada querendo puxar ela né vem vem para cá, se ela fosse minha filha nunca tinha ouvido falar nem o nome de Sananda 10 anos atrás se eu puxasse ela vem como é que ela teria chegado até aqui de uma forma como chegou né? não teria feito essa construção então a gente precisa treinar no sentido de buscar essa, essa clareza essa tranquilidade de perceber que é um processo que cada um vai passar. E, e se a gente força uma barra, pode ter ruptura da relação, né? Que acontece pra caramba, a gente vê. né? Ou é, um, uma, uma inabilidade da pessoa acessar, ela fica confusa, não tem como. Ela, ela tem que, precisa experimentar. Como as crianças, a gente tem criança, a gente vê. Ela vai passar, a gente ri às vezes, a gente chorando desesperada. Né? A gente fica, eu fico às vezes rindo. Aí eu dia meu filho mas você está rindo de mim, eu falei, não, filho, eu estou rindo com tanto amor que eu sei o resultado, eu sei onde você vai chegar, eu tô tão achando tão bonitinho você reclamadinho, de... porque a gente sabe, né? Mas como ele vai descobrir esse lugar? Eu não posso enfiar uma experiência, injetar uma experiência nele, ele pá, sabe? E <risos> nós somos assim também. Então é um.. um também, é, se a gente olhar com. Um olhar de... Pode ser amoroso. né É, é amor também. E esperar a, o, o momento do, do processo do outro. E eu acho que a gente tá E o nosso também. O nosso também. Que cada um de nós está aqui. nesse Se a gente está aqui hoje, nessa reunião. Conduzindo, aqui a Marisa conduzindo. Todos nós chegamos aqui nesse link. Nessa reunião hoje. Nós já andamos pra caramba. Uhum. A gente precisa tá ter orgulho desse nosso caminho e desse caminho que a gente está indo, caminho, né? Para onde a gente está indo? Então abençoar esse caminho que, que nós fizemos e quando o olhar cai no outro também Foi o caminho dele. Porque é, isso, é, é um, eu estou falando isso que é uma experiência muito forte para mim porque eu ainda tenho uma tendência de que a gente o controle. Às vezes é, é. porque eu estou trabalhando com controle aqui. Então, é, mas fica muito mais leve e é, e é como um, um, um presente pra gente. Poder entender, sentir isso, experimentar isso. Por nós, é amor por nós também. Aceitar quem okay, a gente é olhar para trás e falar, caramba, legal, eu tô chegando aqui, tá meio ardido, também tá difícil. É difícil é ardido adora, quando o Marisa fala tá ardido. É. É, é, mas é é bonito é, é legal eu, eu fico feliz e orgulhoso e orgulhosa do meu caminho né e, e, e como a, a Marisa trouxe aqui dos nossos queridos companheiros de outras esferas né é, trazer essa consciência né, do amor do nosso tempo e o agir nesse sentido agir que poxa vamos lá é né? bem tá difícil dá uma respirada, senta aí dá uma descansada, renova e pff, vamos embora, uhum. né? mas com, com o olhar do amor o olhar do amor por nós, se a gente conseguir ter esse, sentir esse amor por nós que isso faz sentido muito que a Ananda falou, né? se você se amar se você se amar vai sobrar para todo mundo esse amor vai derramar então era essa a contribuição que eu queria só falar nossa, perfeita linda e, e agregando ainda mais, você falou isso do se amar, veio uma mensagem super bonitinha e aí tem uma, uma história por trás disso, de um livro, há muito tempo que eu li, mas aí me mostraram uma imagem do passado, quando eu vivi em Atlântida. Resumindo, com tudo que nós estamos vivendo no planeta Terra, eles falam, todo ser que escolher se amar, ele vai estar no, vai estar no seu paraíso particular. Então, assim, a gente pode estar tá assistindo coisas muito difíceis e até poder contribuir com as pessoas que solicitam ajuda, ou entoando uh, orações, ou até seus próprios pensamentos alinhados, você vai estar tá já fazendo uma troca de informações na atmosfera. Mas eles falam que todas as pessoas que estiverem com esta vibração mais elevada, elas estarão protegidas no próprio mundo que se criou para si. Então, assim, eles pedem, lembrem-se, quando você se ama, você está totalmente protegido no seu mundo, não se preocupem com o que a grande massa vai ainda escolher, você fazendo a sua escolha, claro, seria incrível se todo mundo, ah, vamos amar, cara. imagina essa reunião, ao invés de 33 pessoas, o planeta todo em oração, a gente, tá tudo assim, que ia ser mesmo, e é importante dizer, ia, Eia, mas não é. Então nós somos de uma certa forma obrigados a aceitar como alguns mentores espirituais que trabalham conosco e entendem que a gente precisa de mais tempo para poder amadurecer algumas ideias para não colapsar o nosso sistema. É muito tempo dormindo, como a gente sempre fala. Então lembrem-se, se amando você vai estar protegida. E aí veio a cena desse filme, desse filme, desse desse livro que aí foi o filme da minha história também, que era uma outra revelação que eles fizeram, era o Saint-Germain na época, eu não lembro do nome dele que se dava lá, mas ele foi um atlanteano um grande sábio que cuidava da chama violeta, como sempre, e, e ele ficou em cima do muro, literalmente, ele ficou no amor, é, ele não escolheu nenhum lado da guerra civil que aconteceu né, em Atlântida, muito pelo contrário, ele falou, e, e aí um dos chefões lá na época, ele queria porque queria que o Saint-Germain debandasse para o lado dele. E ele falou, ó, não vai acontecer, eu, não, eu, eu estou do lado de Deus. Deus é amor, é esse lugar que vocês estão tentando ter posses, ter poder e machucar as pessoas com a energia divina, não é o caminho. Né? Então eu estou em Deus. E aí aconteceu, depois de toda uma trama que uh, esse outro chefão de um, do lado dos atlantianos, eles venceram, que venceram? Eles estavam mais com um domínio ali, uh, ele hm, chamou o saint foram pegar, capturar ele, e aí na hora que ele foi tentar, desculpa até, tá gente, você meio Fred Krueger aqui, mas é estourar a cabeça, né, com uma energia divina, é, é triste isso, mas existiu, quando ele foi tentar fazer isso com São Germain veio um tubo de luz e fez o São Germain fazer assim ó aí você fala Hã? que que é isso Ai, muito fantasioso Marisa ó, eu tô falando de Atlântida que era uma cidade em quarta dimensão lá era tudo muito Sutil São Germain se, ele se preservou no próprio amor e na própria sabedoria. Ele não abraçou nenhum lado de oposição, de raiva, de violência, não ressoou com ele. Porque pra... E ele não tinha medo de morrer, porque ele não morre. É, ele estava no paraíso particular dele, é, que aí a vibração dele fez ele se, se elevar e, e, obviamente, se ascensionar ali. Dele, ele se ascensionou muito antes disso, lógico, mas é, quer dizer, muito depois disso, mas aí é, ele se ascensiona e ele vai para o lugar onde está ressoando com a vibração consciencial dele. Então, se assim, eu estou trazendo esse experimento só para vocês verem que é uma grande verdade isso, né? E aí, nessa história, me jogaram no estilingue porque eu estava presente, né? Só que eu não era uma, não era boa coisa, mas hoje eu sou, né? eu gosto de assumir para vocês verem que toda essa, essa santificação que as pessoas estão tentando, né, do, do, do puro e tal, não é isso ser puro. Ser puro é assumir o que você fez, o que você foi e tomar novas atitudes no, no teu trilhar, no teu caminho, com um amor que tá crescendo cada vez mais. E isso é muito lindo, né, gente? Então, assim, o posicionamento que os arcanjos e anjos estão esperando, que eles sabem que veio uma onda de desesperança, de tristeza, o que está que acontecendo, o que, que é isso tudo. Né? E aí eles falam, como, e aí eles repetem, como nós vamos asfaltar uma rua, sendo que nós não sabemos o endereço. Nós precisamos receber os sinais... Do que precisa ser visto. Por isso, tudo está vindo à tona. E aí, eles estão falando: nós estamos preparando vocês há muito tempo, para que neste momento vocês não caíssem, porque já estava escrito que aconteceria, por conta de uma forte limpeza. Então, usem toda a estrutura dos canais que vocês estão recebendo. Do próprio mestre que está sendo ativado aí dentro de vocês para se manter em pé. Ao menos você com o seu verdadeiro paraíso. Nós sabemos que é muito desafiador ficar sozinho no paraíso. Ora, onde está a confiança? Tenham confiança na providência. todos todos irão chegar aonde precisam chegar. Todos. Então, este é o momento para que vocês usem todas as estruturas transmitidas, todas as mensagens, as codificações, todo o trabalho que está sendo feito através de palavras ou sensações energéticas. É a hora de agir nas ações com suas mãos, com seus pés, com o seu pensar, com o seu sentir. Nos ajudando a impulsionar essa nova liberdade. De vocês poderem ser quem vocês verdadeiramente são. De vocês poderem caminhar na rua e observar que nada falta para ninguém. De vocês verem que as pessoas sorriem aliviadas porque todo o orbe está em harmonia. E tudo é respeitado, desde o ser irracional, que não é irracional, até os racionais, que são mais irracionais. <risos> Pensem com carinho nessa mudança. Não caiam no que estão querendo que vocês caiam, nessa força de antes. Não, é se erguer. E aceitando que você precisa acionar o seu paraíso interno. É agora. E assim como você chegou, todos chegarão. E é esse o trabalho que nós fazemos. Pensem, se nós tivéssemos as mesmas ações que vocês com seus familiares, como é que seria? Nós estaríamos infringindo o livre-arbítrio. Porque... Vejam como funciona a lei universal. A pessoa vai sentindo o poder das decisões dela mesma. Só assim a pessoa volta a lembrar que ela é um deus em ação. Não de outra maneira ou alguém impondo. Podem ver. Um pouco mais antigamente, algumas pessoas dessa existência e de longe não se não se sintam ofendidas ou ofendidos pelo que vai ser dito. É apenas uma análise da história. A mulher, quando foi extremamente submissa, que ela apenas ouvia o homem e abaixava sua cabeça, não se impunha, não falava o que pensava. Vocês sabem, é uma é um tempo logo ali que aconteceu tão recentemente. Veja que curioso. Depois, o marido falece, o marido parte, dessa para melhor ou não por escolha dele. Então pensem com carinho, reflitam. Muitas mulheres ficaram desestruturadas ou se sentiam aliviadas porque ficaram tanto tempo prisioneiras, mas a grande maioria, até aquelas que estão se sentindo prisioneiras, de uma certa forma, se sentiam sem pernas, porque elas nunca tiveram a oportunidade de saborear os próprios desejos, as próprias vontades, ou de experimentar uma escolha não tão boa. A experiência, ela é importante. Ela constrói o um indivíduo para chegar aonde ele sempre foi. Então, nós estamos trazendo um pouquinho mais de profundidade no entendimento, para que vocês confiem mais no que vocês estão assistindo aqui. Eu sei. Aconteceu com o canal. Aconteceu. Desta semana expandir um pouco mais. Foi agradável a ela. Não foi. Mas, ao mesmo tempo, ela começou a enxergar essa confiança desse lugar onde cada escolha ainda é necessária para que o indivíduo lembre de quem ele é. Então, não importa quantas revisões vocês queiram experimentar de seus sentimentos, vocês não estão com a sensação de repetição? Não estão? as mesmas emoções voltando, vindo à tona, a mesma sensação, ou situações, seja de escassez, de briga, coisas mal resolvidas. Vocês estão na Sansara, <risos> Mas quando você se resolve, você sai da samsara. E aí você enxerga a Sansara de fora. E mesmo tendo consciência, enxergando de fora, tem uma grande questão. Mesmo expandido, você vai sentir. E estas ferramentas que estamos trazendo a vocês, não só através desse canal, mas de milhares de canais pelo mundo, é justamente para vocês se sustentarem em lucidez, porque vocês vão passar a sentir muito mais. Só que o sentimento alheio não vai mais te pregar uma peça. Apenas refleta. Roda kármica, karma, suas emoções te colocam na roda. E gira, e gira, e gira, e gira, e repete, repete, repete, até você escolher resolver. Como eu resolvo, Queira, e pratique a resolução, porque está em suas mãos. Uma linda mudança está acontecendo nesse orbe. Apenas acreditem, por mais difícil que seja, <risos> você pode escolher ressoar com essa luz. Porque nós estamos literalmente bombardeando a terra de luz e todos vocês estão colocando para fora o que precisa ser colocado mensagem é a mesma e por que de tanta repetição ora até vocês entenderem <risos> e aceitarem esta é a bem da verdade então não se preocupe vocês estão indo muito bem. Só façam novas escolhas, só se permitam fluir nessas novas escolhas e não deixem de acreditar em si mesmos em nenhum momento de suas vidas. Vou ver quem quer falar aqui. Oi Liliana, tudo bem? Deixa eu pôr o celular para carregar aqui. Oi. Quer falar, meu amor? Tudo bem? Estou aqui com uma gripe um bocadinho pesada. É, meu amor. Então, uh, vou aproveitar a oportunidade para questionar dois assuntos. onde um eles é relativamente aos números, porque eu continuo a ver as, as horas repetidas. E é quase todos os dias. E uh, eu vou à net ver o que é que significa e tento ver se ressou alguma coisa, mas <risos> não para. Uh, e outra questão era relativamente aos meus ouvidos, porque eu continuo aquel, com aquela sensação de estar num avião, ou com aquele zumbido, ou com aquela sensação estranha. E também ainda não achei nenhuma relação, ou alguma coisa que me possa direcionar para o que seja desculpa ainda vou gente você tá, tá me ouvindo bem eu tive que tirar meu fone aqui para carregar meu tá me sim. ouvindo bem sim tá vamos lá ah, muitas pessoas estão me perguntando sobre as horas sobre o significado de cada douro é, é a mente humana né? querendo saber os porquês porque afinal de contas a gente quer saber de tudo então tá tudo bem é uma delícia Vamos lá. Cada número tem o seu significado. Né? Mas eu não, eu não queria trazer uma, uma visão muito, é, muito fechada, encaixada, de novo, em conceitos. É, o que o seu eu superior está me mostrando, Liliana, são apenas sinais de ativação que você está passando. Para você confiar que você está passando por toda uma recodificação no seu DNA. Todos nós estamos, mas tem pessoas uh, que não estão conscientes disso tudo que está passando. E você, eles estão mostrando sinais. Oh, a gente está codificando. E cada sequência de números, uh, se você até quiser pesquisar o significado, porque tem, assim, eu só falo, não acredite 100% no que nós temos, mas 50% já é um estudo muito válido, tá? A gente vai chegar nesses 100%, eu falo, 50% foi muito, né, gente? então dando um puxão de orelha, 50%, não, 10%. Tá bom, porque é muito mais profundo do que isso, mas vai, 10% já dá uma nuance, mas não fica preso totalmente aquilo. Né? Quando é a sequência de 5-5-5, por exemplo, é uma mudança, a mudança dos seus paradigmas, 11-11, o seu mestre interior, então, 7-7-7, assim, é a, a, a sua espiritualidade vindo à tona. Então eles mostram essas codificações, seja em números ou em infinitas formas, tá? Esse é um ponto. Agora, as sensações físicas que você tá passando, caso te incomode, Liliana, você pode escolher que não te incomode. Eu já vou te dar um exemplo porque aconteceu também comigo. Ah, mas você tá passando, eu tô vendo é, o seu inconsciente em regeneração, sendo totalmente trabalhado transformando o carbono em cristalização e vai levar um tempo como em todos nós e de uma forma delicada, sabe, cuidando de você. Então, às vezes a gente sente um zunido, estranho, parece que está planeando, né? ou um barulho, voo vou, vou. vou né? Cada um é de um jeito, mas se está incomodando, se está sentindo algum desconforto, você pode pedir para que seja diferente. Eu fiz isso, teve uma, uma época eu tive uma enxaqueca absurda parecia que estavam abrindo o meu crânio e eu gritava dava batanaus eu falei cara que que é isso vou pro hospital <risos> primeira coisa que eu... o instinto vou pro hospital aí me veio filha por que que você escolhe que doa aí eu fui mais profundamente aí me veio e aí eu consultei também um amigo para me certificar disso e aí ele falou mar você já fez tanto isso, assim, na cabeça das pessoas, que aí você se culpa e você se faz mal. Eu falei, não, eu não quero mais me culpar, eu me perdoo. E aí eu fiquei falando, eu me perdoo, eu escolho que seja leve, eu não quero mais essa dor. E aí eu fiquei duas horas falando, porque ela estava num pico muito alto, estava até quase realmente vomitando, estava bem sério. Aí passou duas horas, não tinha mais nada. Como se nada tivesse acontecido. Aí você faz exames e ela não dá nada, é zero. Então, assim, não se preocupe em saber especificamente, porque eu tô te vendo sendo totalmente reprogramada, junto com o seu superior, junto com um grupo de mentores espirituais que estão te ajudando a cuidar dessa encarnação, você mesma intuindo novas escolhas para o processo ser de uma forma mais agradável, né? mas aí eles falam, ela ainda tá usando muito racional, quer entender, mas fala para ela que ela já entende, aliás, eles estão falando, se digam isso quando vier questionamento, espera aí, mas eu já sei, e respire este já sei na fonte criadora, já sei, a resposta vem, porque é a... É a versão que não enxerga que está se contando de novo essa mentira. Eu espero ter respondido, viu, maravilhosa? Obrigada. Está tá, tá lá, você está lá nas câmaras regenerativas. Menina, você está. <risos> Olha, deixa rolar, a gripe faz parte, tudo faz parte, deixa rolar. Deixa, mas você pode escolher que seja mais mais facinho, né? Quê? É. É eu, bem, eu bem achei que a gripe poderia ser, porque estes sintomas são muito estranhos, não fazem sentido nenhum para racioná-la, então achei que pudesse ter a ver com isso também. Está desmutando toda a crença no frágil para lembrar da potência que você é. Maravilhoso, né? Ai, adorei. É. Obrigada. Sim. De te ver lá nas câmaras regenerativas. Deixa rolar a cirurgia espiritual aí, maravilhosa. Obrigada, viu, linda? Obrigada, um beijão para todos. Júlio. Quem mais? A Maria José, cadê você? que você queria falar, Anja? Cadê você? Oi. Oi, meu amor, tudo bem? Deixa eu ligar a câmera aqui. Tudo bem? Ai, eu te adoro. A tua voz me dá uma paz, é uma delícia de ouvir. Às vezes eu tô bem preocupada, eu ponho nos teus vídeos. Bom, eu fico feliz, eu fico muito feliz, lindona, obrigada por ter aqui, viu? Então, eu venho numa caminhada aí desde muito nova, assim, eu sempre fui muito co-criadora da minha realidade, sempre acreditei muito nisso e fui buscando a espiritualidade, fui indo de, de encontro é, a tudo que eu podia alcançar, sempre sem conseguir me encaixar numa religião específica, mas sabendo que tinha alguma coisa mais que eu tinha que encontrar. E eu fui indo, fui indo, fui indo, e quando eu achei que eu tava lá, assim, que eu tava... É, quase entendendo o universo, que eu estava quase me conectando, é como se eu tivesse caído. E de uns meses para cá, assim, eu entrei num profundo vazio. É como se eu ainda tivesse a fé, mas a força se extinguiu, assim, é como se eu estivesse me, me sentindo derrotada. É, é como se não valesse a pena. E eu não sei de onde veio isso. Eu li as cartas de Cristo, fiquei apaixonada, li de novo, resumi, e parece que quando eu estava eu chegando lá, estava assim, me mudando por dentro, estava começando a trabalhar esse lado amoroso com as pessoas. Eu simplesmente, é como se eu tivesse acordado um dia e estivesse no escuro. E eu não uhum. sei como retomar isso. Eu não sei por que, que eu entrei nesse vazio, nessa escuridão, e eu não consigo retomar isso. Quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui hoje, por acaso, falei sobre isso, deixa eu ver. Ah, você está vendo aquela mandala lá atrás? Uhum. Do Inha, né? Você está vendo que tem uma parte escura e outra parte clara? E na parte clara a gente tem uma esfera escura e na parte escura a gente tem uma esfera branca. Aqui na Terra, nesse estado de humanidade, dessa individualidade, que não é individualidade, é o todo, a gente vai se perceber como essa mandala. A gente até pode estar no quadro, na luz, na chegando, como se fosse uma meta, ó, só aqui é bom. Mas a gente nunca vai estar inteiro lá se a gente também não tiver iluminando as partes obscurecidas que estão em nós o que eu percebo da humanidade é uma negação muito grande com o que é triste, com o é cansado e a, a conversa do começo com Sananda né? do que é triste, do que é cansado, do que está cansado, que é muito legal só sempre divertido é, eu tenho que estar tá sempre cor de rosa igual uma fadinha sempre brilhando mostrando que eu estou bem mas aí eu, ai, Sananda vamos lá mas isso é verdadeiro? Isso é iluminação? Como o irmão lembra que é iluminado? Se iluminando por inteiro, igual esta mandala. E não é que o escuro vai deixar de ser escuro, mas ele vai estar em existência. se amando. Tu amas? a tua escuridão não sei acho que não acho que eu tento repelir ela mas isso me dói essa sensação de não não ter mais a, é como se eu me tivesse me desconectado me perdido é, eu tinha uma fé muito grande e é como se eu tivesse me sentindo sozinha é como se, se eu não tivesse mais ninguém próximo de mim. É, a gente sabe que passa por períodos mais down, mais cansados, mas essa sensação de que eu não tenho mais ninguém perto, como se eu estivesse sozinha no mundo, é que tem me deixado muito, muito mal, assim. é como se eu estivesse num, num vazio. Maria José, é importante acolher. Porque essa sensação é você deixando em solidão a tua escuridão. Você sabe que eu, Marise, eu tive momentos... Que, assim, o nível de acolhimento, gente, não é uma palavrinha. É na hora do pega para capar mesmo de níveis profundos assim de depressão que você fala caramba que que é isso que a gente defende com muita força e, e aí me veio quando é que você vai se aceitar eu falei ah mas eu vou ser para sempre assim eles falaram minimamente se ame aí eu comecei a amar a minha escuridão amar a minha tristeza amar o eu me sentir a minha criança interior se sentir carente, ou, sabe, amar, de perceber que nem vou falar uma coisa particular aqui para vocês: que eu e meu marido somos só pais, né? a gente é só pais, pais, pai. Aí veio um negócio assim, de, né, que eu voltei a ser apaixonada, é assim, né? Relacionamento tem hora que a gente ama, tem hora que a gente está apaixonada, tem hora que não ama, quer separar, é sempre assim. E aí veio aquela paixão e umas saudades de, de namorar, de ir para show e não sei o que e nos conceitos do ah eu sou não sei o que não preciso de nada não eu tô humana e foi tão legal que aí a minha intuição falou assim e aí você vai assumir falou que eu vou aí ele chegou que a gente trabalha na mesma amor tô com saudade da gente ou caramba quero namorar quero ser levada para jantar tchá tchá tchá e falando e sentindo tava ruim para mim aquilo tava pondo para fora chorava e punha para fora Aí ele falou assim, esse sábado a gente vai ter um vale night vou te levar num show e tal. Eu falei, yeah. e tal. Sim, eu tô falando de coisa simples, tá? Mas é porque eu já abracei esse lugar que você tá, que era um lugar de uma tristeza, assim, que meu marido assustava de ver. Tava falava, amor, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu sinto a tristeza do mundo, tá difícil para mim. Não consigo respirar, cara está acontecendo aqui? Aí me veio. É porque você nega. Você nega a sua tristeza e você nega a tristeza do E se você aceitar que ela existe? Como é que fica a escuridão dentro de si? E aí começou a clarear aos poucos. Mas eu fui eu fui muito carinhosa comigo. Devagar, o dia que eu não tava afinhada, ficava deitada, e outro dia, não, vamos lá. E foi indo sucessivamente, sucessivamente, sucessivamente, e foi indo num nível de eu ter a sinceridade de chegar aqui para vocês e de falar, poxa, eu, eu quero bancar as sensações que eu tenho, porque isso é chegar num ponto de lucidez, isso é transcendência, isso é ascensão. Eu já vi o próprio São Germain chegando e falando grosso e por vezes bravo, tá? braço, nossa, ele tá falando, tá falando mil anos, a mesma coisa, e Jesus Cristo amar o próximo, a próximo, a próximo. Cara, como Cara, que a gente faz essa bagaça? Paz, a gente tá no processo, tá tudo bem, não é uma crítica, é só um up. E começa a se dizer, Maria José, que você ama a sua escuridão, que você vai clarear tudo, porque ela tá pedindo o seu socorro os medos, a, a, a ou falta de qualquer coisa, é que você se colocou em solidão, esse lugar tá em solidão, esse lugar tá lá, abandonado, foi igual esses dias que eu ouvi meu corpo, meu, você fica 10 horas atendendo as pessoas, e você? Eu falei, mas eu treino, eu me cuido. Não, é o suficiente, eu quero mais, eu falei, ô, aí. vou te ouvir, cara, na hora que eu até falei, poxa, fiquei chateada, porque eu, não, né? eu achei que eu estava arrasando, não, nunca vai ser o suficiente que eu vou fazer. Eles falaram, não, é porque você ainda vai para o lado de só querer ajudar. Se cuida pelo menos três horas por dia. Eu falei, nossa, três horas por dia, não foi lindo. Eu já tô tão consciente. Aí eles falaram, é mental e emocional, espiritualmente você é, é consciente, mas e teu então corpo? falei, nossa, é verdade. E aí, dali eu a fazer o que o corpo mandou. Ah, ele tá todo feliz, ele tá contente agora. Ele tá contente, porque eles, aliás, era isso que eu queria muito falar com vocês aqui, Maria José, por conta da, dos torpores energéticos que vão, vão cada vez mais ficar forte, mas não precisa ter medo não, tá, gente? Vamos confiar que é o nosso bem. Eles estão pedindo pra gente malhar, de verdade, tá? Não é só para mim, não. Eles só fortaleçam só massa muscular. Fortaleça os ossos, fortaleça para aguentar a codificação toda que vem, tá? Porque vem forte. Aí, quanto mais fortalecido, fica fica mais sutil. E aí, a gente a, volta até a confiança do nosso da inteligência do nosso corpo. Opa! Ela não quer mais fazer mal, então... Estamos unificados. Isso vai ajudar na unificação dessa regeneração no corpo físico. Né, gente. Então, assim, essas dores em ossos, quadris e tudo isso que está acontecendo né, é justamente um aviso do teu corpo. Você está fazendo liberações de memórias que estão presas nessas regiões. É como Samantha falou, não é mental, só é emocional. É e físico. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo ou de forma fragmentada. Cada um é da sua maneira. É sempre a mesma coisa. Então, assim, essas dores são as liberações e também o aviso do teu corpo. Dá pra você dar uma Tô falando que a gente precisa ficar sarada, né? Nada a ver. Saúde, gente. Ah, se quiser ficar também, aí cada um. só, só brincadeira. Não, mas eu. Saúde. Eu tá? acho que eu me perdi isso, assim. Eu, eu malhava, eu me cuidava, eu fazia. É... Eu tinha uma vida que estava indo regrada e, e assim sempre querendo estudar mais. E de repente isso mudou. Eu cuido da minha alimentação, mas eu não tenho ânimo para fazer exercício. Eu não quero mais ir para academia. Mas isso é só um percentual teu que foi apresentado. É, estava tá falando que era como falando de jeito fazer lá? Fernanda, você desliga, por favor, seu mic. <risos> Maria José, é, você falou do desânimo. Nossa, fiquei muito tempo assim também. Muito. Sabe o que eu fazia? Eu ia forçado, mas não era todo dia. Eu respeitava esse lugar escuro. Eu ficava três dias deitada e um dia da semana malhada. Aí depois eu fui diminuindo isso, eu fui respeitando, de, vamos lá, vamos, vamos. Mas estou desanimada, tá, mas eu vou criar o ânimo, vamos, vamos, vamos, vamos. E eu fui me repetindo, vamos, vamos, vamos, vamos. Foi incansável, foi incansável. Porque todas as almas que vieram aqui, em sua grande maioria, não digo todas, todas vieram sem disciplina. Todas vieram com esse abismo, com essa tristeza. Todo mundo, viu, Maria José? Todo mundo, no fundo, quem diz que não, também tá mentindo para si. E eu falo, você fica tranquila. que esse lugar tem todo mundo. Todo mundo. Então, assim, só se um pouquinho de, de abraçar é, esse desânimo. Fala, Maria José, o desânimo, vem cá, meu amor. Foi escuridão, vem cá. É, eu tenho um outro lado aqui, porque eu não sou só você. Eu quero te mostrar a coisa boa da vida. E vamos devagar. Eu até conto uma coisa para te animar mais ainda. Foi muito importante. Teve uma época que eu fiz um trabalho de desobsessão, faz muitos anos isso. Eu nem sei se eu contei nos vídeos. Mas foi muito sério, porque essa pessoa que veio para mim, que veio passar fisicamente comigo. Coincidências não existem, a pessoa que estava obsediando esse menino era uma irmã minha de outra encarnação, olha isso, e a pessoa veio parar para mim. Então, realmente, ela só ia me escutar, porque ela sabia quem eu era. Só que eu, com a minha ingenuidade, mas eu acho que precisava ser feito aquilo, é, eu pedi para ela ficar comigo. Um ser que quase fez o um outro se suicidar. olha isso e fico comigo, humana não sei o quê, vamos, vamos estudar juntas, né? Nossa, foram sete dias na mais profunda escuridão. Eu não pensava logo que eu ia me matar, porque tem uma estrutura de amor por mim, mas eu senti a energia dela e senti a minha do passado, quando eu já fiz isso com alguém ou comigo mesma. Só que mesmo passando por essa nuvem escura, todos os dias eu falava, tudo bem, a gente tá aqui, a gente tá no limbo, mas eu escolho acreditar. A gente vai sair dessa. E aí eu li, ela lia comigo, aí ela clareava um pouco, aí a dor diminuía no meu corpo, e devagar. Mas eu não, eu não fiz desesperadamente para sair. Eu fiz sendo delicada com o nosso processo. E aí deu o exato sete dias foi a coisa mais maluca da minha vida porque eu tava assim. Mesmo eu falo brincando, mas era terrível. Era uma tristeza absurda E no oitavo dia, eu parecia um alecrim dourado, rindo. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou bipolar. <risos> possível. O que é isso tudo? Então, assim, mesmo com uma interferência mais, você fica tranquila, você já está sendo cuidada, a gente está fazendo qualquer tipo de encaminhamento de interferência, tá? Com ou sem interferência, você escolhendo, você volta no seu eixo. Mas não negando esse lugar ou tendo medo desse lugar. Mas amando profundamente, porque esse, esse lugar, ele te ensina também muitas coisas. Te ensina a olhar para si mesma, te ensina a se colocar no um lugar do outro. Te ensina a entender quando as pessoas vivem em blackout. A gente não precisa julgar, realmente é um lugar de estagnação. Vamos animar, mulher, nem que a gente precise tomar ômega 3, farmatom, e todos te mandam um floral, mandam uma manipulação de um floral porreta que dá um ano. Vamos tentar de tudo, respirar, olha, essencial, sabe? Ficar de ponta cabeça para oxigenar o teu cérebro, fazer respirações para se tirar, eu me sinto triste, mas eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu estou, escolho... Sabe? Não machucando a escuridão, mas dando chance para ela brilhar de novo, né? Ou pelo menos dela se sentir aceita, porque foi por causa dela que você é o que é. Ela só quer ser o amor, Maria José. Tchau, me Ajudou muito. vai que vai. Você vai ver, vai passar. Você só precisa aceitar. Eu aceito esse lugar. Eu aceito essa escuridão. Gente, não foi à toa que eu senti tudo isso que eu senti essas semanas. Era para, era para nós. Era para essa egrégora, mesmo. Eu falei gente que vou, vou, doido. Eu senti tristeza. Eu senti tudo, mas com muita paz. Oh, que loucura, eu senti uma tristeza e ficou em paz. Fiquei de boa, sabe? De boa, tá bom. Eu fazer sou obrigada a aceitar. Pai. E aí eu aceitei e foi gostoso. E aí era era para nós. Amiga. Era para nós. Sim. Aceita que esse é o caminho da iluminação, tá bom? Vai dar ah. assim. <risos> foi muito Não. sentido. Muito obrigada. É. Eu te agradeço muito lá no Ares para eu te passar o plural. e eu, eu faço um, um combo porque assim, tá a gente tá, tá muito tristeza na, na atmosfera, então é bom ter um combo de vitaminas e tal, mas tudo naturalzinho, tudo homeopático, tá Ai, muito obrigada. Deixa eu ver, a gente já tá acabando é, o Rodolfo Dias Cadê, meu amor? Cadê você? Olá, tudo bom? Ah, Quanto tempo irmão, como é que você está? Graças a Deus, tudo ótimo E muito interessante, né? Ah. Essas sincronicidades da vida mesmo As palavras de Sananda, dos arcanjos né? Esse final de semana a gente fica com Sabine e com Cris as pessoas eram maravilhosas com os dois, né? E Saranda falando dessa parte da integração, né? Das coisas que vão acontecendo no mental, no físico, uma vivência que eu tive lá com o Caio, com o Cris. integrando algumas partes assim meio dolorosas, tudo mais. E hoje um zumbido muito forte na cabeça, assim na, na nuca, tudo mais, falando: será que tá aí agora? harmonizando, sincronizando, tudo mais. Só gratidão, então, que acelere cada vez mais. Vamos acelerando isso daqui. Eu escolho isso. Né? Vamos sair agora da, né, desse véu do esquecimento aí e vamos crescer. É isso. Ai, ah. ai, que coisa linda. Que coisa linda. Olha que consciência gostosa. Né? É, o que está me vendo, forte da Egrégora, eu, eu superior também, ah, eles estão falando, curtam o processo. <risos> é só isso, assim, ah, eles pedem de verdade para a gente tirar esse foco em meta. Ah, eu me sinto uma papagaia repetindo tudo, mas eu preciso, porque são as informações que estão disponíveis, que é o que precisa até que a gente reprograme os nossos cucurucos. <risos> é, eles estão falando assim, Vejam uma criança, não dá para fazer exigências. Você tem que esperar com que a criança amadureça o cognitivo ela cresça aquela. E são são etapas. Né? E aí eles estão falando é, é igual quando a gente é novinho. Eu escuto muito minha filha falar você ah, logo grande. Eu quero ser adulta para passar rir meu, que ela é vaidosa. Aí eu falo que engraçado a a espiritualidade está falando isso que a gente, a gente é tipo um, um querubim querendo ser arcanjo. <risos> mas assim, da, da parte de, de transição de escolha na experimentação. Porque eu sei que Cryon fala que nós já somos, tudo é, para a gente sentir no nosso peito essa luz, que nós já somos essa luz, mas existe um, um período gostoso de se acreditar nesse processo de crescimento. É igual uma, uma alma que reencarna numa criança, por exemplo. Ele tem toda uma uma atividade por trás dele. Né? Ele tem mais de 700 passagens, e sem falar também de outras passagens galácticas. Só que naquele movimento, naquele corpinho, ele se manifesta de uma forma micro é, da sua experiência. Claro que no sentido, na personalidade, começam a vir traços, mas não tem uma clareza total. E eles falam que é essa a brincadeira e a doçura de se recomeçar, de começar uma história com uma página em branco, que a gente não precisa mais se preocupar em chegar, porque nós já somos. A gente só precisa curtir e sentir esse fluxo, dessa energia gostosa e brincar de crescer, brincar de, de evoluir. É como eu falei, os, todas as almas já são adultas, só que, de uma certa forma, a gente foi inserido aqui para brincar de reaprender, porque a gente tinha notas musicais que estavam desafinadas. E agora a gente escolhe criar uma sinfonia. E eles falaram, ah, só brinque. quanto mais vocês ah, brincarem com esse processo, não de brincar de não, às vezes, não levar tão a sério. Né? Eles falam que é o um meio termo de cada coisa, com responsabilidade, mas de, de fluir, de falar, ah, eu aceito, está tudo bem, vamos lá, é, faz parte do show. E, e se eu parar de buscar e começar a encontrar em mim mesmo tudo isso, será que não é igual a flor que precisa brotar, que eu preciso sentir cada pétala? Essa é a graça. Sabe, de, de reabrir e falar, nossa, eu sempre fui aqui uma flor, ah, ah, nossa, eu tava lá achando que não, ai que legal, nossa, criei uma história para mim e eu fiz totalmente diferente nessa encarnação. Eles dizem, ah essa informação é linda, agora vou para gente, é, que essas as histórias, as histórias, tanto as contundentes quanto as bem contadas, as bem escolhidas. São registros que a gente deixa na memória do planeta Terra, que ajuda a futura geração que está chegando. Esses registros ficam armazenados na Terra e na atmosfera. Em cada respirar, fica armazenado nos pranayamas. Né? E agora, principalmente com a cristalização planetária, com a regeneração, a ascensão, o um nome específico, um, vai ser fatal chegar nesse ápice cada respiração é a brincadeira de reinício de enxergar essa beleza É bonito isso então assim é, esse processo do teu eu superior de uma forma micro em Deus nesse corpo que você tá nesse corpo que eu tô e todos nós é uma forma não só da gente realinhar as notas desafinadas mas também da eixo direcional para um novo lugar, para esse planeta. Então, o giro da jornada, ele é sempre valioso. A gente só precisa prestar atenção para não cair nas ilusões de antes. Por isso que a parte obscura, ela precisa estar bem consciente Tá bom? Meu amor, obrigado, viu, por estar aqui. Obrigada. Gente, já deu uma hora e meia, uma hora e... Quer dizer, é isso. Uma hora e quarenta. Alguém mais quer falar para a gente encerrar? Oi, mãe. Sou eu, Kátia. Tudo bem? Tá me ouvindo? Super, ouvindo. Tá... Então, amor, eu vou falar para você rapidinho. Eu nem ia falar, mas você sabe que eu tava, eu tava ouvindo a Maria José conversar e você sabe muito bem da minha história, né? E eu tava desse jeito. Mas eu quero dizer para todas vocês que o livro conversando com Deus, fez toda uma diferença na minha vida. Eu comecei a praticar a minha presença Eu Sou e aos poucos eu fui sendo curada. Então eu falo para vocês, eu ouço esse livro, eu chego a me emocionar. Eu acordo, eu converso com Deus todos os dias. Terminei de ler todo o livro, comecei de novo e cada vez que eu vou lendo, eu vou interpretando de uma forma diferente. E a cura, gente... Chega, eu estou praticamente curada dessa depressão. Aliás, eu estou curada. Eu sou, eu sou, eu sou um amor muito grande por você, Marisa. E uma gratidão por Deus ter colocado você no meu caminho. Eu te amo. Amo todas vocês e digo para vocês, ouça, bota o fone de ouvido. Vai conversando com Deus toda hora, todo dia, que vocês vão se curar como eu me curei. Gratidão, Marisa gratidão a todos os nossos mestres. Um beijo no coração de todos vocês. Kátia, eu preciso muito te agradecer por isso que você está falando. Muito, muito. Aliás, cada um de vocês, e me colocando sempre de forma sincera, verdadeira aqui, esse período das eleições, lá do outro lado, é... Foi, foi muito desafiador para mim ver as pessoas que eu amo se machucando, sabe, no corpo etérico. Foi mesmo, assim, eu assumo. Não foi tão fofo tá lá ajudando. E, enfim, e as rajadas vindo também, eu é, me protegendo lá, tá tudo bem. E aí eu tava meio desolada, assim, cansada. Aí a Maria chegou assim para mim: O que foi, filha? Eu falei, nossa, eu tô cansada, né, de novo, tudo isso. <risos> aí ela riu. Ela vai estar tá bem melhor. Aí ela fez um uma viagem, sabe, no tempo holográfico, me mostrando dos pontos que melhoraram né? e, do, e do quanto é, as pessoas estavam se acendendo. Né? E aí eu fui um pouco infantil ali, ela adorou que eu assumisse isso. Falei assim, é, eu sinto isso também. Mas você sabe o que eu queria sentir humanamente? que eu sinto com a minha visão paranormal. É super fácil lá, vejo tudo em luz. Eu queria ver as pessoas sorrindo aqui, eu queria ver as pessoas parando de se atacar. Eu queria, eu queria, eu queria, mãe, eu queria. Ela falou assim, nós vamos te mostrar essa semana. Então, do, de todos os atendimentos ou do encontro hoje, é, você é a segunda pessoa que eu vejo inteira, ouvindo o som de Deus dentro de você e ele está em todos nós. Então eu te agradeço por isso porque eu preciso humana, oh, né? Eu falei físico, a gente está no celular, mas é energia física já vale. Muito obrigada, mãe. Gente, eu eu também me nutro disso. E é tão maravilhoso ouvir que todo processo sempre vale a pena, que de alguma maneira cada um da, do seu jeito vai encontrar a sua forma, a sua resposta, de, de ter confiado quando o Sananda veio e falou, olha, vem uma situação desafiadora para todos vocês, vão criar um cronograma, você falou, tá bom. E eu, mais só isso, ele é, vai, vai servir, vai ser ótimo, vai ajudar vai ajudar, porque as pessoas vão enxergar esse lugar triste, vão amar esse lugar triste. E aí vem você e vem todas vocês me mostrando isso, essa essa verdade né? desse escuro, desse lugar que a gente tinha medo e a gente percebe que não precisa mais ter medo, não precisa fugir. E é isso que você, Kátia, está fazendo, é isso que todas vocês estão fazendo, mesmo quem tá se sentindo sozinho no escuro, muito pelo contrário, vocês acabaram de se encontrar e vocês estão tendo a oportunidade de se erguer, né? Com tudo, sem modelo, sem nada, mas sendo do jeitinho de vocês, que essa é a graça, cada um do seu jeito, então, nossa, que alegria, eu ganhei a minha semana, de verdade, por vocês, por cada história, por cada momento de contribuição, vocês falando aqui com o coração de vocês, muito obrigada. Gente, a indicação dos livros não é à toa, leiam. Aquilo ali muda muito, e ler, relê. Eu estou indo para o segundo agora, mas é legal reler. ler, relê, ler, ler. E tem muitos outros, já me passaram uma lista, se eu não estiver desencarnado, me passaram um monte de lista aqui. E se eu for, eu passo a senha para alguém, para alguém continuar no, no canal, tá? Brincadeira, tá porque falar que eu vou demorar para isso, sei lá. Não sei, todo mundo. Mas é sério, continua. Esses livros foram escritos para nos preparar para esse momento, para a gente revisitar. Ah, eu já li. Não, volta lá, volta lá. Porque a gente vai viver em Yang, a gente vai viver nesse equilíbrio como a Kátia trouxe aqui, como a Sandra trouxe, e como todas as pessoas trouxeram. Porque essa forma de rompante, de torpor, ou brigas, ou sensações estranhas, ou solidão, tudo isso é uma grande oportunidade. É um encontro com a nossa, nossa alma, com a nossa verdade. Então, olha, gente, é uma grata oportunidade. Vamos levar todas essas codificações para esse lugar isso é luz, isso é transcendência. Obrigada a cada um de vocês, viu? Obrigada mesmo. Ó, beijo na alma. Sempre. Foi lindo. Ai, vocês são demais, caramba. Eu tô de apertar a bochecha de cada um. Vamos firme, gente. Firme na luz. Força. Gratidão, Marise. É, gra beijo. Índia maravilhosa, então... você é linda, ah, então, te amo muito, boa noite, Elisete, boa noite, turma. Muito boa obrigado, noite. Boa, boa noite, noite a beijo, cada um boa noite. de vocês, muito obrigado, muito obrigado. Beijo, meu amor, beijo, chama a gêmea, beijo a todos vocês. Olha. Boa noite, Márcio. Boa noite, irmãs. Lindas. Boa noite, <risos> boa noite a cada um de vocês, queridos. Muita paz. E até amanhã falando boa noite. Vocês são lindos. <risos> a gente quer mais, tem que continuar. Tchau, noite. Ai, <risos> Tchau, Marisa. Fica com Deus, Tchau. até mais. Tchau, beijinho. Até mais, querida.